E a verdade é que nós sabemos que dirigentes do governo português deste, do anterior, do PS da direita, alguns até da iniciativa liberal, mesmo depois da Rússia ter andado a invadir a Ucrânia, andaram a promover os vistos gold dentro dos cidadãos russos e a promovê-los no espaço desses de influência desses oligarcas. É que o senhor deputado Pedro Felipe Soares mente nesta casa cada vez que associa a Iniciativa Liberal aos vistos de ouro. Isto corresponde inclusivamente a uma prática reiterada do bloco de esquerda, nomeadamente nas redes sociais, e quero dizer-lhe assim olhos nos olhos. E o que os factos dizem, e foi isso que eu referi, que houve envolvimento de pessoas da Iniciativa Liberal na promoção dos vistos de ouro. O Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo foi presidente do, do, do Instituto do, do Turismo de Portugal. Tenho aqui um comunicado da sua lavra, em que diz que, por exemplo, é importante a sua, a, a, a sua afirmação, sobretudo em mercados como a Rússia, e por isso é que Portugal vai trabalhar nesse sentido.